O Luiz é representante de uma rede atacadista. São cinco unidades no norte do Estado. Numa delas, a empresa tem dificuldade em contratar jovens e adolescentes que estejam em um programa de aprendizagem. A lei prevê que pelo menos 5% dos funcionários sejam jovens aprendizes. Infelizmente, nós não atingimos o cumprimento da meta exigida por lei em razão da ausência do SENAC. Na cidade, em substituição teríamos é, em tese outras instituições, mas no caso também são inexistentes. Em alta floresta, será aberta outra unidade da empresa e vão precisar mais ainda de mão de obra jovem. Não adianta a empresa a, a oferir lucros numa sociedade que acaba é, tendo é, problemas com seus jovens. Então, eu acredito que além de uma obrigação legal, é uma obrigação moral. Para garantir a inserção de adolescentes e jovens de 14 a 24 anos no mercado de trabalho, há 19 anos foi criada a Lei da Aprendizagem. Segundo a lei, as empresas de médio e grande porte devem contratar de 5 a 15% de mão de obra jovem. O assunto foi tema da Semana Nacional de Aprendizagem, realizada no TRT. O grande objetivo de tudo que é feito, que é formar jovens, é dar oportunidade e fazer com que eles tenham uma vida melhor no futuro. Participaram do evento? representantes de 100 empresas, além de instituições públicas e privadas. Infelizmente, algumas empresas, alguns segmentos econômicos ainda têm bastante resistência na contratação de aprendizes, mas é por isso que a gente está realizando esse evento, para tentar conscientizar e mostrar a importância desse programa. A gente quer mais do que fiscalizar, porque a gente fiscaliza e se a empresa se nega a contratar, ela é autuada por isso. Mas o nosso objetivo não é esse, o nosso objetivo é realmente incluir esse jovem. Para quem não tem formação profissional e procura vagas de empregos no comércio e varejo, o SENAC realiza os cursos de graça, em parceria com as empresas. Esse jovem fica um ano junto com as instituições é, formadoras né, do Sistema S, nós no SENAC ele fica um ano hoje, e volta para o mercado de trabalho qualificado, grande maioria contratado já pelas próprias empresas, onde eles ficam durante 12 meses como aprendizes. Então, é, para as empresas já não se trata mais só de uma responsabilidade social, mas sim de uma oportunidade de qualificar, a mão de obra da sua empresa, da sua, do seu segmento. Para os jovens que moram na zona rural do estado, uma opção são os cursos oferecidos pelo Senar. É um desafio muito grande e a gente gosta desse desafio, porque na verdade o setor agropecuário precisa cada vez mais de mão de obra qualificada e quando a gente trabalha com jovens aprendizes a gente consegue realmente preparar a base, aquela, aquela pessoa que vai vir e que vai substituir e que vai trazer uma nova visão dentro da produção. E quando a empresa não tem condições de contratar o jovem aprendiz? Ela pode alternativamente viabilizar que esse jovem trabalhe na condição de aprendiz em algum órgão público. Isso hoje é uma realidade, isso está acontecendo, inclusive ainda estamos dando os primeiros passos, mas caso a empresa não consiga absorver esse aprendiz no seu quadro, ela tem essa segunda via como uma alternativa para cumprir a lei, para cumprir a cota. Muito mais que uma obrigação das empresas, é uma oportunidade de emprego e renda para os jovens. É o que dá a oportunidade do jovem entrar no mercado de trabalho de forma legal, tendo todos os seus direitos assegurados, receber uma profissionalização. Então realmente é um programa diferenciado, que precisa ser de conhecimento das empresas. As empresas têm que entender que é mais do que uma obrigação legal, é uma obrigação social.